Muito bem, muito bem, vamos lá para o um próximo vídeo. Agora nós vamos falar sobre fachada. Então essa é a planta e o corte que a gente vem acompanhando nos demais vídeos. Né? A última coisa foi a questão das cotas, indicação do corte. Para a gente poder fazer a fachada, que é esse lado né, da planta, então nós temos que recordar o seguinte, ó, os níveis. Aqui do lado de fora é 0,0. Então para entrar aqui na varanda eu subo 10. E para subir... Na casa, eu subro 15. Então, o que nós vamos fazer para poder adiantar? Nós vamos copiar aqui o corte e deixar só as linhas né, que nós vamos estar utilizando. Então, comando cópia. Né? Você também vai poder aproveitar nos seus projetos o corte, né? dependendo é, do lado da fachada que você vai fazer. Então, olha só. É, eu vou apagar todas as linhas internas. E as cotas, porque eu não vou usar essas linhas internas, né? Só a largura e a porta. É, não vamos usar nem o que o, o piso, só a largura mesmo. Tá? Então vamos lá. Ó, é dessa linha de terra eu tenho 10, que é a varanda. Então, eu posso usar o copy ou o offset. Quem achar mais fácil o offset, ponto 010, né? Clico na linha que eu quero copiar. 0 .010. E só para fechar, vou estender essa, essa linha. E depois a gente apara aquilo que tem que ser aparado. A todo momento, né, nós vamos ter que é, não se meter as medidas que tem lá na, na planta. Então, ó, paredes, vou fechar aqui o meu corte. Ó, né, e agora vamos medir aonde que está essa porta. Né, ó, pra gente poder marcar. Ó. Então, eu, tenho, eu preciso dessa medida ó, da porta. Então, eu venho aqui no Utilities e vou medir. Aqui ó, daqui para cá então tem 35, lembrando né, que a fachada total então esse pedaço aqui ó tem 405 com mais esses 25 4 metros e 30 né que eu preciso saber para poder fazer esse pedaço aí então vamos lá ó então eu sei que daqui para cá é 4.3, né? Nós sabemos que acabamos de medir que a porta está aqui a 0.35, né? E também sabemos que essa linha aqui é a varanda. E aí eu tenho que subir mais 15. Tô criando como linha de construção, depois a gente apaga, ponto 35 Desculpa, ponto 15. vai ser o nível de dentro da da casa, né? Aí por que que eu fiz isso? Para poder utilizar essa porta aqui que já está pronta. Então cliquei no comando move, vou selecionar aqui desse ponto para o ponto que eu achei aqui, ó. Certo? Essa linha que foi construção a gente apaga e eu vou aparar aqui, ó, só para a gente poder entender o nível da, da casa, então, ó, aqui eu estou do lado de fora, subi 10, entrei aqui na varanda, e preciso subir mais 15 para poder entrar na casa, ok? E a laje, ó, a primeira linha da laje, ela está a 3 metros, Aqui, ó, dessa, do 10, né? Então, ó, a partir daqui, referência, 3, Enter, pega o alinhamento aqui, ó, para não precisar uma referência lá em cima, e desce, né? para que ela marcar o X, é isso mesmo. Então, 30, Enter a está aqui, aqui O nosso corte né? Uma das coisas que nós temos que entender no corte é Que as linhas que estão mais próximas Elas são é, mais fortes né? Então eu poderia Poderia é, Transformar essa parte da frente Vamos dizer assim Em uma outra cor tivesse uma espessura um pouco mais forte que o 0,5 né? e aqui trabalhar com uma outra cor é, mais fraca para mostrar esse distanciamento né? então eu vou fazer o seguinte ó. É essa, essa primeira parte aqui ó. só para que a gente possa acompanhar isso no corte eu vou mudar de cor Tá em paredes, continua em paredes, mas eu vou mudar para a cor é, ó, 05, 06, vou colocar 07, né? Que é o preto, aqui embaixo, né? Ó, aqui embaixo eu vou manter. Aqui tá tudo alinhado, ó. Então eu vou manter o, o, o 07, ó, preto. Nós fizemos o controle de cor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E aqui saindo para fora aqui, ó, do, do meu corte, uma cor mais forte, que é a 09. Muito bem, ó. Aqui eu só estou ajustando aquilo que já estava no corte, né? Então, 0,9. Ó. Posso colocar dentro desse corte algumas texturas, né? E aqui está faltando a gente fazer a... a janela. Então, volto lá, essa janela aqui, ó. Vou medir aqui. Né? Vou saber a distância, porque eu sei que ela está a 2 metros. E sei que ela também está a. Um metro do peitoril, então eu vou medir aqui, ó 4750. Então, ó, vou copiar essa linha aqui só para poder fazer a janela, né? Que é, ponto 4750, e aí eu tenho uma linha que está a partir daqui, né? Ó, que é o nível do piso da casa, então a um metro de peitoril, um metro, e pego o alinhamento lá para poder fazer aqui, certo? E aí eu tenho a construção da janela, ó. referência também um ponto um dois Desce 1.1 Então isso tudo foi para poder fazer a, a referência Aí eu aparo ó, Aqui embaixo e aqui Esse pedacinho que sobrou Ele é delete né? E passo isso tudo para é, parede né? Muito bem Para poder fazer a janela Nós vamos mudar aqui para esquadrias e vamos fazer com retângulo, ó. É simples, ó. Deixa eu só. Isso aqui não mudou. Isso aqui tem que mudar aqui, ó. By layer, né? Então, tudo isso aqui tem que ser by-layer, senão fica na cor da parede. Esquadria retângulo do meio para o canto. E repito, ó. Retângulo do meio para o canto de baixo. Então, fiz esse retângulo aqui. Vou fazer o offset de ponto 03 né, desse mesmo retângulo para dentro. E aqui esse retângulo que eu criei ó, como referência, eu vou apagar, porque o que me interessa é só aqui o de dentro. E vou fazer mais dois. Ó, do meio para o canto. Ó, do meio para esse canto né? e nós vamos colocar da seguinte maneira eu tenho uma linha aqui no meio certo? e aqui eu vou colocar um preenchimento que é uma hachura a hachura ela sempre deve começar com um então você clicou no tipo da hachura Aqui você volta para um dá enter, né? E só aí que você coloca a achura aonde que você quiser. Vou colocar em todos, dou enter. Depois que você colocou, aí você clica de novo. E aí sim que você diminui essa, essa medida da chuva. certo? para ele poder aparecer. Eu, eu acho que isso é um bug que o AutoCAD tem. Não sei porque que acontece isso. Então você chega aqui no limite, né? Da, da, que você quer e muda o ângulo. No caso aqui vai ser o 135. E vou dar ENTER. Pronto. Ok? Muito bem. É, poderia né, fazer uma sombra aqui. Mas, vou deixar assim mesmo. Tá bom? E aí, o que precisa fazer para poder dar certo agora é colocar as escalas. Eu tenho essa biblioteca, né? E, que eu vou deixar para vocês. Então, primeiro, eu vou escolher aqui a, a escala humana. Então, basta... Vou deixar o link para vocês poderem baixar essa biblioteca. Ctrl-C. Volto lá no meu desenho. Control v. Na fachada é muito importante a gente colocar a escala, né, por causa da referência. Como ela é um objeto para o usuário final, para o cliente que não sabe o desenho técnico, 1,70m, tá bom? É, é importante a gente colocar a escala aqui para ter essa referência. Um outro tipo de escala que é importante a gente colocar são as vegetações. Nesse arquivo aqui, ele tem várias, tá? Depois, se você tiver oportunidade, baixe porque aí você vai conseguir várias é, bibliotecas. Eu vou colocar uma árvore aqui simplesinha. E depois você explora essa estética aqui. Ctrl C. Volto lá no arquivo. Ctrl V. né? E percebe que, olha só, ela vai ficar pequenininha. Mas depois a gente trabalha aqui com a escala. Ó. Escala. Seleciono. Tô Enter. Né? clico aqui onde ela tá começando. E se eu quero duas vezes, três vezes, quatro vezes. né A gente coloca. Vou colocar três vezes maior. Enter. Olha lá. Ficou desse tamanhão. Né? É importante ver que aqui ó ela tá em preto. Pode ser que dê algum problema lá na hora do... Do desenho né então eu vou colocar aqui vamos ver se ela muda automático para verde vou escolher um verde aqui para poder ser impressa não mudou então eu vou ter que é, explodir certo e só depois de explodir aí eu vou ter que alterar a cor aqui na unha Às vezes pode ser que aconteça isso com as bibliotecas né isso não é Específico dessa aula pode acontecer nas bibliotecas mesmo, tá? Vou colocar aqui uma cor verde, ó, cor 90 Diferente do nosso AK de CTB, para ela poder sair em verde E para finalizar, vou aparar aqui, não, né? Porque a árvore está na frente da residência Cor 90 O que O que vai acontecer? Essa árvore que eu pus em verde, ela tem que sair em verde porque eu saí do mix de cores que eu escolhi, né, lá no ACAD CTB. E aí nós vamos vir aqui em folha 3 né, já ajusta aqui o seu, o seu corte, né, seleciona lá a escala conforme nós já fizemos nos vídeos anteriores, e... Sai fora da viewport. Botão direito. Plot. né tá OK. A K de CTB é esse aqui. E aqui que a gente configura as penas. Dá OK. Vou salvar aqui no desktop. Só para a gente poder ver. Né? E tá aí o corte. Eu costumo colocar em 100%. Para a gente poder ter uma noção das espessuras. Certo? Tá aí. O corte simples, então as espessuras que foram trabalhadas, né? Lá atrás um pouco mais fino, aqui gerando uma sombra, ok? Bom, então aqui saiu verde, vocês entenderam, aí a gente poderia estar tá enriquecendo isso um pouco mais, né? Criando aqui um destaque para a base do corte, uma textura para a porta, e aí são os detalhes que cada um pode estar tá colocando enriquecer o seu desenho. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.